Então, nós acabamos né, de encerrar agora né, o segundo seminário Diálogos bibliô que esse ano debateu né, a questão dos direitos autorais envolver, que é uma discussão que envolve né, perpassa uma, diversas áreas do conhecimento os bibliotecários né, sobretudo que no, no dia a dia do seu fazer, né, se afligem com problemas relacionados aos direitos autorais nós tivemos aqui presença né, de representantes da OAB como foi o caso do Sérgio Branco, e aqui do meu lado né, o Eduardo Magrani né, que é representante, né, co-coordenador da Creative Commons no Brasil, também o Briquê de Lemos, né, já conhecido né, dos bibliotecários, editor, professor. É, eu vou aproveitar só para a gente encerrar, digamos assim, o nosso evento, né, perguntar para o Eduardo, que falou sobre as licenças né? Creative Commons, né, qual a importância das licenças, que uso elas podem, é, de, de que forma elas podem ser usadas para que os autores, as pessoas que têm um contato direto com os direitos autorais, para que isso melhore a, vi, a vida profissional dessas pessoas. Bom, a nossa lei atual, que é uma lei de 1998, é uma lei extremamente restritiva. Não permite uma série de usos que a sociedade considera legítimos e não atende uma série de interesses dos próprios criadores. Então, as licenças Creative Commons permitem que o próprio criador gerencie os seus direitos patrimoniais de autor, dando um acesso maior à sociedade e, de outro lado, que a própria sociedade busque usos permitidos é, pelos próprios criadores para os fins que eles pretendem por exemplo acessar uma obra fotográfica permitindo o uso comercial ou permitindo adaptações com a segurança de não ser processado por esse uso perfeito brinque você como bibliotecário e também como editor né se enxergar os dois lados da situação de um lado o editor que precisa de alguma forma faturar até para manter o seu seu processo editorial por outro lado, os profissionais que querem disponibilizar informação. Como conciliar essa, essas duas questões? Acredito que será ampliada a divisão entre autores que vendem e autores que não vendem, ou seja, autores que vendem são aqueles que ajudam a manter as editoras são os best sellers principalmente eles vão continuar no esquema antigo e os autores que não vendem, mas são aqueles que muitas vezes contribuem muito mais para o desenvolvimento cultural e em geral do país, eles terão a opção do Creative Commons e outras opções, Oswald de Andrade não me lembro qual foi o livro dele, ele colocou lá esse livro não tem direito autoral Pode reproduzir à vontade. Então, eu acho que a força maior eh, para a preservação do esquema atual parte das grandes editoras e dos autores que vendem. Os outros estão mais preocupados com a questão da preservação do seu direito inalienável, o direito moral, e com o acesso maior do público. Então, é, é, é, são os autores que antigamente pagavam como o Mário de Andrade pagou a edição dos seus livros, seus primeiros livros uhum. não é? e foram as obras que ele pagou que entraram para a história da literatura não foram as obras que uma editora X, etc, bancou então acho que é, é, haverá uma, é isso que eu estava brincando agora haverá uma lei para os, para os que faturam e uma lei para aqueles que não faturam e nem querem faturar, que então, a sua preocupação é de outra natureza é tudo no mesmo saco é muito complicado principalmente em relação à indústria fonográfica, por exemplo, que é um negócio muito sério. Uhum. Perfeito, Briquei. Então, aproveito agradeço você, Briquei, mais uma vez. Também aproveito e agradeço o Eduardo né, Magrani aqui, também o Sérgio Branco, que esteve presente mais cedo, a Sueli que vai fazer uma participação por meio de videoconferência. Nós vamos disponibilizar também no canal da TV Biblioa. Né? Agradeço todos que estiveram presentes aqui nesse evento. Foi um debate super intenso, acalorado, informando que essa atividade hoje, tanto a palestra quanto o caderno, fazem parte da comemoração dos cinco anos da revista Biblioa. Né? E quem quiser mais informações sobre o debate que nós tivemos aqui, acesse a TV Biblioa, assista os vídeos, compartilhe, curta. Também adquira na loja virtual nosso caderno especial. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.